Outra famosa igreja fundada por escravos no século XVIII, na antiga Rua da Vala, hoje Rua Uruguaiana, foi a Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa. Tomadas as importações regulares ao tráfico clandestino e ao contrabando posterior a 1850, a Sociedade Colonial e depois o Império do Brasil assistiram ao desembarque de aproximadamente 4 milhões de africanos. Criadas por homens pretos em plena vigência da escravidão, as Irmandades eram um dos poucos espaços de sociabilidade permitidos aos escravos, e a elas acorriam autorizados por seus senhores, que os queriam cristãos e submissos. Essas Irmandades, concebidas pelos senhores, pela coroa e pela igreja, resultaram em espaços de organização e construção da própria liberdade, dando sustentação ao movimento abolicionista. A Irmandade da Lampadosa foi fundada antes de 1740, na Igreja do Rosário, mas, como era comum na época, os irmãos desejavam ter um templo próprio, e para tanto se empenharam até conseguir a doação de um terreno e a permissão do bispo, Frei Antônio do Desterro, para a construção de sua capela.